Fala aí Drivers, Lucas aqui e hoje eu quero te fazer uma pergunta, o que você faria se você pegasse o seu aplicativo, ligasse ele ali, tocasse uma corrida e no momento que você aceitasse a corrida, dirigia até o local e chegando lá o passageiro entrando dentro do seu carro, você inicia o aplicativo e você vê que é uma área de risco, que você não vai de jeito nenhum, o que você faria? <música> No vídeo de hoje eu quero mostrar para você um vídeo que está circulando pela internet, na qual ocorre uma situação um pouco desagradável entre um passageiro e um motorista que tiveram uma certa desavença devido a um grande problema que ocorre diariamente entre os motoristas, que é a tal de falta de informação. Então, assista esse vídeo até o final, que eu vou te trazer uma informação valiosíssima para você que não sabe agir nessas situações, beleza? Então já deixa o seu like e vem comigo. Então, primeiro eu vou colocar aqui para a gente assistir, para entender o que ocorreu. Caso você já tenha assistido, não tem problema, assista de novo comigo aí, vamos lá. Corina não dá para Mas não tem nada lá que, que, que atrapalha a viagem não, você está cancelando a viagem comigo dentro do carro, é isso? É mesmo? Então tá bom. Tô filmando aqui, tá? Vou levar pra Uber e vou jogar na internet, tá bom? Tá me tirando do carro aqui, ó. Tô cansado dessa palhaçada, a gente mora em comunidade, todo dia é a mesma coisa. Entendeu? Esses palhaços. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. De profissão também, eu sou, sou Uber também, amigo. Viu? Pô, não joga mais coisas não, pô. Não joga mais coisas assim não, pô. Tem coisa de quebrar aqui dentro, pô. Tem coisa de quebrar aqui dentro. Tem vagabunda aqui não, eu sou trabalhador, rapaz. Trabalhador, pô. Tô filmando sua placa aqui, ó palhaço. Muda de, muda de profissão, pô, aqui, ó. Aqui, ó. Esculachando morador aqui, ó. Carro dele aqui, ó. Toyota X. Esculachando morador porque mora comunidade. Pode chamar, pô. Pode, ch pode, chamar. pode chamar. Pode chamar. Pode chamar. Então chama, então. Tá filmando aqui. Tá filmando. Então, pode chamar. Só, veja aí. Tô aqui na porta da van. São pé da aldeia, Fazendo esse registro aqui. Porque acabou de acontecer comigo agora, irmão. Eu nunca vi pra rede social fazer mimimi, reclamação, polêmica de nada. Mas quando acontece com a gente, a gente não pode deixar passar. Já aconteceu outras vezes, eu relevei, isso é cristão, tem um outro tipo de cabeça, mas dessa vez eu não posso. Pedi um Uber aqui para me levar na comunidade onde eu moro, chamada Colina. Comunidade pacífica, irmão, não tem guerra, não tem nada. Ele falou que quando ele viu o destino... O primeiro ele viu minha foto, eu dentro da van dele, perguntou para onde eu ia. Como eu tava empurrando o carrinho, não respondi. Chegou dentro do carro, coloquei as coisas no carro. Ele viu o destino, falou que eu não entrava em comunidade de vagabundo para tomar tiro. Eu falei, meu amigo, eu não sou vagabundo sou trabalhador, ele falou, não sou obrigado a te levar não, foi cancelando a viagem, eu filmei, quando eu consegui começar a filmar, ele meteu a mão nas minhas coisas e foi jogando para fora do banco, cara, olha o absurdo, meteu a mão nas minhas coisas e foi jogando para fora do banco e foi me expulsando do carro, abriu desceu do carro para me expulsar do carro, olha isso, falou que não entra em comunidade, que não entra em favela, que não é obrigado a entrar em favela, irmão, até onde a gente vai parar com isso no Brasil? Até onde a gente vai com isso no Brasil? Tô filmando, já filmei a placa, filmei o carro. Tem o nome do motorista aqui. Vou botar para frente. Chega, chega de fingir que a gente não sente isso. Chega de fingir que isso não dói na gente. Se ele não aprende na consciência, na racionalização, vai ter que aprender no bolso, na justiça de alguma forma, irmão. Chega, meu irmão. Chega disso. De fazer essa opção de escolher onde quer ir, porque vê que a gente mora na comunidade, tratar dessa forma. Porque eu sou negro... Eu sou lê porque eu moro em comunidade, porque se não fosse isso, duvido que ele ia meter a mão nas minhas coisas e arrancar para fora do carro. Ainda teve mais, disse que tá no vídeo aí, falou que ia chamar a polícia. Falou, vou chamar a polícia, vou chamar porque Na cabeça dele, eu ia ter medo quando ele falasse que, chamou, que ia chamar a polícia. Mas eu falei, pode chamar. É, cancelei o vídeo que eu tava filmando para chamar também Quando eu comecei a ligar pra polícia Ele desistiu e entrou no carro Entendeu? Então chega Ele achou que ia me intimidar falando que ia chamar a polícia Porque na cabeça dele, nego que mora na favela Tem medo de polícia, mas não tem medo de polícia não sou trabalhador, irmão, sou homem de Deus Tenho caráter, não devo nada a ninguém Então tá aqui minha indignação Principalmente a Uber, que não tem controle não tem, não tem nada que monitore esses motoristas Se não for na justiça dos homens, vai ser na justiça de Deus Tá bom, gente? Então que isso não aconteça mais com mais ninguém não é porque mora em comunidade querer é que todo mundo é vagabundo, não, pá. Não é porque mora em comunidade carente que precisa, que, que é vagabundo, que não presta, não. Tem que botar a mão na consciência. Se você não quer entrar em determinado lugar, vai trabalhar em empresa particular, vai trabalhar na obra, vai trabalhar alguma coisa, mesmo. Agora não é sair por aí que você é uma, porque o carro é teu, esculachar os outros, não, pô. Ué, situaçãozinha complicada, né? Se a gente for levar em conta, do lado a gente tem um passageiro que só queria voltar para casa e do outro lado um motorista que praticamente ficou inseguro e resolveu cancelar pois ele viu que o destino do passageiro era em um local de risco. Quem será que está certo? O passageiro ou o motorista? Bom, no meu ponto de vista, nenhum dos dois está errado. De um lado a gente tem um passageiro que só quer voltar para casa, mas ele não tem culpa de morar em uma região de risco, não tem culpa das situações que ele vive hoje, inclusive eu mesmo já peguei vários passageiros que eu levei para dentro de comunidade, não tive problema nenhum, só que do outro lado a gente também tem um motorista, que após a ter aceitado a corrida, resolveu não completar ela, porque ele se sentiu inseguro, com medo, e isso é uma situação completamente normal, na profissão que a gente vive, pois ser um motorista de aplicativo, a gente nunca sabe, sabe o momento que a gente vai voltar para casa com segurança com vida até mesmo porque o que a gente mais tá vendo ultimamente são motoristas que estão sendo brutalmente assassinados brutalmente assaltados também e meu é muita situação que ocorre dentro das comunidades por isso o único culpado nesse quesito todo é o aplicativo, que nesse caso é a Uber. Pois a Uber é o único aplicativo que não mostra pra gente informação nenhuma sobre o destino do passageiro. Eu acho engraçado que a 99 até mostra o local onde a gente vai desembarcar. Quando a gente aceita a corrida ali, a gente pode dar aquela pinceladinha na tela e a gente pode ver mais ou menos onde o passageiro vai ficar. Já a Uber, em determinadas regiões, não mostra nada. E em algumas outras regiões, eles até mostram ali o bairro que o passageiro vai ficar, mas às vezes até oculta essa informação do bairro, não mostra que nem Cidade Tiradentes, às vezes nem mostra que Cidade Tiradentes, mostra que é extremo leste, zona leste, não mostra exatamente o endereço, do passageiro, aonde ele vai ficar naquela tela de oferta? Então, o motorista ele fica praticamente refém do aplicativo, não sabe aonde vai desembarcar o passageiro. Se o aplicativo por um acaso mostrasse ali no, na tela de oferta, mesmo aonde que o motorista vai ficar, eu tenho certeza absoluta que o motorista não iria aceitar caso ele se sentisse inseguro ou com medo de fazer aquela corrida. Deixaria para um outro motorista que conhece a região. Ou até mesmo gosta de fazer qualquer tipo de corrida, sei lá, mas ele não aceitaria aquela corrida. E aí que está a deficiência do aplicativo. Ele omite muita informação para a gente que é motorista, não mostra praticamente nada. Não mostra foto do passageiro, não mostra destino do passageiro, não mostra nada. E a gente fica refém da criminalidade. Então muitos motoristas ficam com medo, isso é completamente normal. Eu mesmo! não pego corridas que vão para dentro de Diadema aqui em São Paulo, não pego corridas que vão para Paraisópolis, eu tenho alguns locais que eu evito ao máximo porque eu sei que a criminalidade lá é muito alta. E isso não é preconceito, claro que não, eu como motorista posso aceitar ou não a corrida, e claro que eu vou fazer aquelas que eu me sinto mais seguro em fazer. Então nesse caso, o único culpado mesmo, foi o aplicativo que omite muita informação por isso eu estou criando esse vídeo aqui para você me ajudar a compartilhar ele com o máximo de pessoas possíveis pois quando a gente compartilha a gente ajuda em enviar essa informação para as pessoas que podem resolver esse problema como os próprios aplicativos e até mesmo autoridades locais criando leis que regulamentam esses aplicativos e como esse vídeo com certeza vai ser bastante compartilhado coloque aqui nos comentários o que você acha sobre esse caso e o que a gente pode ter nos aplicativos para melhorar cada dia mais, coloque a sua opinião de segurança para quem sabe assim a pessoa que receber essas informações também receba o seu comentário beleza? esse é o vídeo de hoje eu queria mostrar a exposição desse caso, se você gostou ou não gostou deixe o seu like ou dislike e olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você, então te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui no meu canal, combinado? um grande abraço, fique com Deus, até a próxima falou, tchau!